Deve ser a base de operações deles. Ali a Ashley, Ashley, defesa cerrada aqui. É Leon, tamo fudido, literalmente. <risos> O não, não rima com carnaval à toa, estranho. Ah! Aí está! Deu nem pra esconder, ah, cara. Coberto! Olha ele, rapaz. Isso? Olha ele. Ora lá, Mike. <risos> Te devo. Leva eles para uma área aberta. Eu sigo o que eles pediram. Área aberta. Eita. Eu que o diga. Enquanto isso, eu tô farmando, né? Porque tem gente é de ferro. Aí o karma, ó, bem feito. Que é isso aqui? Sobe aqui antes. Aí a gente vai. Essa tá? <affiliated> <additions> piranha. Deus, Ei, Mike vai liberar o portão aqui. Gente, cansei de vocês. Eita! Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha. Conheço um bar legal. Será que ele vai ser destruído agora? as veias da infecção. Não, velho, lá vem. Amostra biológica, transferência. Os, res, os reparos foram concluídos sem problemas. Já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento, o trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi mínimo. E, desde que não tenhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso. Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que o esperado. Tenha muito cuidado. Recebemos relatos de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. Toda vez que eu vejo... eu lembro do, daquele ganado da vila que saiu do armário seu bosta tá zoando né cara ah não cara está de sacanagem comigo Você veio, minha criança. O que você quer? Eu só quero partilhar esse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 Uh... Menina aí é, tá. Levar o parasita do nosso corpo. Laboratório B. Acho que é por aqui. Que porra! Aguenta, Leãozinho, tá quase. Thank <laughs> Levanta ali onde tu consegue, cara E vai ser diferente Mesma fala dele Vai você primeira Sem chance Já falei Você vai pra casa a Bye. Acabou, Ashley. Eita! para lá, Ashley, Ashley, eu tô aqui. Achei que você fosse morrer.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 As idas. Foi o pois é, estamos vivos, graças a ele. Equipe dos sonhos Laboratório 6 da Europa. Olha o Luiz ali no meio, rapaz. Pelo menos parece ser ele.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 Espero que você não tenha se esquecido do âmbar, sem ele, o, sem ele os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar, então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. E aí o Luiz responde, é, relaxa, não esqueci e não se preocupe com o âmbar, eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve. Meu Deus...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 Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater o Sedler. É claro. Acho que também não posso confiar nesse grupo de fora, mas já cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso.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 Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Sadler tivesse todo esse controle. Seis bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria oposição nem guerra. Talvez pela primeira vez na, na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como Sadler e os outros oprimem o povo desta ilha gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de, de viver. E por causa disso não vou deixar isso acontecer. <risos> Essa aqui a gente já viu. É, acho que não deve ter mais nada aqui, não. Foi mal. Como falei, somos uma equipe.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 Seus insetos de merda. <risos> Fé. Ó, oh, contemplem os vestígios divinos deixados neste mundo. Tudo começa aqui. Deixar a na Nashley pra Olá, estranho. Boas oh. Tem interesse no não, cabe a mim dizer, claro, mas às vezes tudo fica mais interessante se a gente equilibra as coisas, né não? Isso aí. Essa faca do Krauser parece ser mó boa na próxima jogatina, eu vou usar quando pegar. <risos> Acha que vai me expor? Fica aqui, eu não vou demorar. Tá bom, Eida. Ai doeu cartinha Settler <ataques stop> SONY dava pra desviar, eu nem vi acho que dava Certo, okay. a Amaral. Que isso? Finalmente o um visual à sua altura, César. Um monstro um completo. Mas vou ter que terminar o nosso. O problema não sou eu, é você. ele eu acaba com ele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 Entendi É melhor se apressar Gracinha Até a próxima Leon Sabe, eu não tô entendendo porque ela eu... vamos nessa, a ilha vai explodir. Vai o quê? É e vamos lá. Beleza, vamos vazar. Tô sem bala de tudo, Ashley, e agora? Vamos ver se não vai ter inimigo aqui. Agora podemos ir pra casa. Ainda não saímos daqui. Eita. Jurava que eu ia morrer Você tá bem? Ai, sei lá, isso foi insano. <risos> <risos> Missão cumprida, né? Missão cumprida, quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe, posso te elogiar para o meu pai. Te pôr para ser meu guarda-costas, se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virar. Mas uma aula de segurança com faca cairia bem. <risos> bem, vamos para casa.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 Já quero jogar de novo. <risos> Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões... Que ambicioso. Vamos mudar a rota agora. Eita mulher. E tem gente que fala que a Aida é mal, vai entender, cara, que mulher. Caralho, Kepler, com que jogão. Meu Deus. Na moralzinha. Ranquear tá bom. Curti, viu? Que jogo! Já peço aí para vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal.